E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. São Paulo continua sob os efeitos de baixa pressão atmosférica de um lado e frente fria do outro, que não tem frio, mas tem nuvens e ajuda a incorporar essa nebulosidade de chuva sobre o estado de São Paulo. Tem períodos de sol. Às vezes, a impressão que vai firmar para valer, em alguns momentos, o clima fica mais abafado ainda do que já está. Temperaturas... Amanheceram altas e vão continuar elevadas Vamos até os 30 graus no litoral, na capital, no interior do estado, 32 graus Mas a sensação térmica maior do que isso Com umidade relativa do ar acentuada, vem chuvas e trovoadas isoladas Principalmente entre a tarde e a noite, pode invadir até a madrugada de amanhã Tempo instável, guarda-chuvas à mão e precaução porque pode chover tudo ao mesmo tempo num único lugar Em outros, não chover nada, como aconteceu ontem Grande abraço a todos.